Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats, que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita. Link na descrição. Cara, vamos continuar aqui a expansão de Rally Adventure. Ei, hey, mais eventos. Horizon Raptors está correndo como um relógio. Temos essa competição preparada e nem preciso saber qual de nós iria ganhar em uma corrida isto é. Você quer saber? Vamos entrar nesse evento aqui então, aí porque apareceu uma corrida do nada. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Depois eu quero Fazer um carro, ver se eu consigo fazer um carro de rally. Apesar que as próximas corridas não vão ser tão rally, né? A classe A deve ser muito bom pra fazer com, com rally, né? A classe A eu acho que é a melhor classe que tem aqui. Muita gente não gosta, né? Gosta mais da S1. Qual a classe que você mais gosta? Eu gosto da A, mano. A, a é, é legal. A S1 também é muito top, mas tem poucos carros. Mano, eu tô em sexto, cara. Caraca, terrível. Bora aí, Runiga, tentar melhorar esse tempo. Ou talvez eu começo, eu começo aqui lá embaixo. E eu vou subindo de nível, né? Vamos ver, tomara, viu? Que... Meu Deus, eu tô em sexto. Vamos ver se a gente vai melhorando aqui. Ó, oh, top 2. Cara, eu gostei da expansão, cara. É o que ela entrega em termos de rally. Para quem gosta, nossa, tá aquele órfão do Dirt Rally 3, ele tá bem servido, tá? Aqui tem a eu acredito que aqui deve ter umas 28 pistas, né? Mista com rally, tem muita coisa boa. Aqui. Agora estou em top 2, estou querendo espirrar aqui. Estou tomando uma Pepsi Zero Açúcar. Patrocina nós aí. Bora lá, velho. Tentar pegar o top 1 aí. Tá 70% da corrida. No modo mais difícil do jogo. Porque senão o pessoal do chat aqui é. Acaba comigo, mano. Essa estrada aqui tá linda demais aí. Sabe o que eu lembrei aqui? Gran turismo, hein? Tem umas pistas no Gran Turismo de Rally. Só que a física do Forza. É... Desculpa aí, Gran Turismo. Né? É bem melhor. É bem melhor. E lá no Gran não suja desse jeito não, tá? Confusa, é, velho. Falar pra você, viu? Tá tudo bem, tudo bem. Você me convenceu. Todos da Horizon Raptors querem saber quem é o melhor piloto de rally: você ou eu? Então, visando a posteridade, vamos decidir isso. Vai logo para a linha de largada, beleza? Cara, liberou a pista top, né? Do rally. Vamos lá! Hoje o pessoal do Forza tava até fazendo uma festinha. Uma festinha, cara. Eu pensei, que tipo de rota o Alex gostaria? Sol, areia, água... Obstáculos e superfícies de cascalho misto. Eu acho que ele vai adorar. Nossa arrancada do carrinho. Ah, se eu tivesse com meu Porsche aqui, ele ia ver. Eu fiz um Porsche de rali. Para correr aqui, entra aqui, não dá. Nossa, é a terceira marcha desse carro. Oxi. Ah, de quem foi essa ideia? <risos> não, de quem foi essa ideia, hein? Essa é para os fãs do rally. Quem é fã de rally tá bem servido, viu? Isso aqui não é rally, nesse né? aqui é um cross country misturado com rally. Nossa, esse carrinho aí é bruto, viu? Esse carrinho vai, você vai ver, vai ser bom em corrida de circuito classe A. O que aquele carrinho do Evento sazonal do update passado, aquele bugzinho lá Ele é top classe B Boa noite pra todo mundo que tá chegando na live aí Tamo junto, hein, gente, bora! eu perco o cheque agora? Eu vou perder de novo aqui, ó. Mano, que tanto de salto! Ataque máximo! É morta a, a escala de marcha dele. Tá terrível, terrível. Ele tá pedindo pra perder, hein? Eita! Por que ninguém me avisou disso? louco, tá? Pra quem gosta de, dessa pegada aqui, é louco, louco. Essa foi uma das melhores corridas que eu já vi. Vou ficar mais do que feliz em ficar em segundo se eu puder te assistir. Pegue as chaves do RZR Pro XP, você mereceu. Além disso, mesmo estando muito feliz com a sua vitória, seria bom para o meu ego se você ganhasse dos outros dois também. Por favor. Vamos começar a fazer agora as corridas para a gente liberar esse evento aqui do Apex. Vamos fazer essa aqui primeiro. Aparentemente é uma corrida no assalto. Olha o poste que eu queria usar véio, na corrida. <risos> e não deu para usar. Vamos ver se eu consigo usar ele aqui. Vamos ver o que temos: longas retas, curvas de potência e curvas fechadas. Tem uma vista linda no Oasis, mas se você diminuir a velocidade para ver, eu vou ficar muito decepcionada. 5, 4, 3, 2, 1. Agora a gente vai conhecer o Apex, né? Eu acho que agora é focado mais no asfalto do que Rally, não é? Pessoal aí que já correu aí, é, já tá correndo no modo online. Vamos conhecer agora esse, esse modo aqui. Aqui eu acredito que dá pra gente pegar os nossos carrinhos. Que a gente curte... Pelo menos eu curto mais, né? Os esportivos. Nossa, que traçado da hora, hein? Aqui, RWD, o cara tem que ter a pegada, na moral. Porque tem muito bumping, cara. Esse mapa aí tem muito bumping. Depois eu vou testar a X6 Depois eu vou testar a BMW X6 O general quer, quer que teste ela Mas tem que cair uma corrida de, de, de rally, né? Eu tô vendo que essa aqui bacana, cara Ela é full asfalto Gostei, Gostei, mano, na moral Aí vai ter o pessoal do contra Ah, isso aí é uma DLC de rally Tem pista no asfalto Mas tem, né? O Dust rally tem Eventos para Apex Predators. Deixa que eu procure, Estrela. E você, trata de não tirar os olhos da estrada. Bora fazer... Ah, bora fazer esse evento aqui agora, ó. E é no assalto. Uhum. Bora lá, Descão. O camarão já tá aí, o brabo, o brabo. Mano, será que dá para fazer com o camarão aqui? Ótimo, isso é tudo asfalto, na maior parte plano. Há algumas curvas fechadas perto da pedreira e algumas curvas em 1 um no final. Mas você pode lidar com isso, certo? 5, 4, 3, 2, 1, vai! Vamos lá, vamos lá, meu nobre. Concentração, RWD. RWD, pista excelente para treinar. Hein? Faz um tempo aqui no modo rival e desafia o amigo com um RWD. Nossa, tem muito bump, cara. Você sente no, o feedback do controle mostrando que o carro tá querendo sair de, de, de traseira, né? O bom é que ele atinge um nível de aderência muito rápido. Um nível bom de aderência. Um segundo e meio praticamente de vantagem, né? Vou tentar manter isso aí. Nossa, RWD aqui é osso. Pega o RWD e vem correr aqui, meu amigo. Tem muita curva é, muito fechada, cara. Olha esse zigue-zague aqui, que louco. Ponto de controle ali na frente. Dá pra ver no mapa que já tem uma curva mega fechada. Que esse carro atinge o nível de aderência rapidão, né? Tenho trabalhado em novas corridas, mais desafiadoras dessa vez, mas você dá conta disso, né? E agora é hora de se inscrever com o restante da equipe. Ah, já liberou essa aqui? Não, mas a gente vai fazer o azul primeiro, né? Deixa eu desbloquear aqui. Tá na hora, meu amigo. Hora de saber quem é o verdadeiro refe de Grit Reapers e Sierra Nueva. Não se preocupa, você pode ter tempo para construir sua reputação primeiro. Ele não vai a lugar nenhum. Vamos tentar. Se sobrevivermos e as pessoas gostarem, eu posso fazer mais eventos. Talvez eles até queiram ver eu e você corrermos, não? Depois a gente faz esses eventos aí é, roxo. Vamos fazer certinho, né, cada um. <risos> ah, esse controle de largada é, é da hora. E esse anti-lag aí, eu gostei muito, gostei muito. Descurvas, picos cegos, curvas apertadas e estradas inclinadas. E eu sei que eu sempre digo pra ficar no asfalto, mas se você burlar essa regra, você pode ganhar uns segundinhos. 5, 4, 3, 2, 1... Tomara que não apareça nenhuma é, estrada na terra, né? Porque esse carro aqui, ele é muito asfalto. Só faltou eu ter colocado um anti-lag nele, né? Depois eu quero testar o online daqui, tá? Tem muita coisa massa. Só que, mano, o camarão é tração traseira, meu amigo. Eu sofri, viu, com aquele Camaro lá. Porque tem muita curva essa, essa DLC. Eu gosto de bastante curva. Aí, pra quem tá aprendendo a andar com tração traseira, Olha, tem, tá vendo? Tem muito bumping, sobe desce, curva, uma atrás da outra. A galera que tá aprendendo a andar com tração traseira, velho, meu Deus do céu. Olha, é, é curva com bumping, é muito louco. Rapaz, eu perdi tempo ali, ó. Perdi 100 milésimos. Vou ter que recuperar esse tempo perdido aí, ó. Ih, rapaz, será que vai dar bom? Vamos lá, vamos ver agora. Eu achei para você vamos fazer os cortes mais rápidos de Sierra Nueva desde meu papá Fernando Bora fazer esse evento aqui ó Bora lá nós estamos aqui curtindo a expansão de rali que tem umas pistas no asfalto muito da hora mano parece um, um sei lá velho muito louco essas pistas aqui de alta velocidade atravessa os penhascos. Tenta não se distrair com a arte nas paredes. Curvas apertadas. 5, 4, 3, 2, 1, vai! O legal desse modo aqui é que eu acredito que o seu tempo vai direto pro modo rivais aqui da expansão de rally. Se você não bater em nada, fica a volta limpa, né, ainda. Aqui é bem sinuoso, hein Mano, as corridas da expansão eu gostei muito, tá? Eu só fiquei meio assim na corrida de cross sinal lá Achei ela meio é, cross misturado com rally, né? Não, não curto não mas de resto eu gostei muito, tá? Principalmente quando é esse tipo de corrida aqui no assalto, né? Nossa, aqui... F volta limpa, né? Nossa, velho, que curva da hora! Parece uma montanha russa, né, esse mapa aqui Eu gostei, é um sobe e desce danado Nossa, o carro apagou ali na curva, certeza que eu perdi tempo, hein Acho que essa aqui, deixa eu ver É outra curva de cheque Ah não, tô com um segundo e meio de vantagem Mas não vou dar mole não, Vamos embora. Não precisava nem ter freado ali, hein Mano, já dá pra ver no mini mapa ali Um evento aqui, embora fazer aquele evento lá Ai, ai Cadê? Tá ali, ó Esse. até que é divertido Mano, tem um bagulho azul aqui, ó Tem um bagulho azul aqui Será o que? É aqui, ó, uma placa, ó Agora isso sim é propaganda boa para os Apex Predators. Muitas graças, meu amigo. Ah, é, quem gosta de platinar hein, vai ter que pegar umas 500 placas, hein? Corrida asfáltica padrão começando pela pedreira. Curvas fechadas em curvas suaves abertas perto do canyon. Bem, o que você está esperando? Vamos? 5, 4, 3, 2, 1, vai! Forza Motor Esporte tem uma conquista lá de você largar em último e chegar em primeiro, né? Mano, eu até vou ver se eu, se eu já concluí essa, esse negócio aí, porque quando eu no, no alto mesmo, assim. Quando eu jogava muito o Motor Esporte. Eu, eu e o pessoal que. Da, das equipes que eu fazia parte gostava muito de fazer undercut, que é você largar. É, você entra no box, né? Você entra no box no começo da volta. Quando você larga lá atrás. E depois você sai do box, faz as voltas mais rápidas e ganha a corrida. Só que aí vai depender da posição que você largou, né? aí é difícil saber se realmente eu larguei em último no, no motor esporte pode ser que eu tenha largado em último não tenho dúvidas disso mas será que de último eu fui para primeiro a gente já fez muitas corridas do fusa motor esporte e o pessoal nunca tinha falado em... Ah, vamos juntar uma galera aí pra gente bater essa conquista aqui. Ninguém nunca falou isso. Aí depois que o jogo saiu da loja, tá todo mundo doido atrás dessa conquista. Só um minutinho que a Gaurinha responde o chat. Ah, tô trocando uma ideia aqui. Essa pista aqui parece ser fácil, né? Porque eu tô trocando uma ideia aqui e tal, de boa. abrir 4 segundos aqui do PH de diferença... Do, um dos pessoal aqui da live já zerou o jogo rapidão, cara. Mais desafios. Todo mundo sabe que somos os pilotos mais técnicos, mas pra ganhar vamos ter que subir. Ah, tá, velho. Aquele ícone roxo das das áreas de drift, né? Esse aqui é área de velocidade, radar de velocidade. A do rally são placas de perigo, né? Cuidado com curvas apertadas e picos cegos perigosos. Você deve ser capaz de cortar alguns deles. Mas curvas, eu quero dizer, provavelmente não os picos cegos. 5 4 3 2 1 Vai. Bora lá, pista molhada, portiseira Ó, <risos> eu vi lá na página oficial do Foz, eles é, fizeram até uma festinha do lançamento da, da expansão Interessante, hein? Pessoal lá do Forza tá bem animado, né? Ó, já subi para quarto. Vamos lá, helicóptero. Ajuda aí, o helicóptero. O helicóptero agora tá jogando água pra cima, né? A água da pista molhada. Ou oh, quase o aerofólio pegou no checkpoint ali, eu ia perder ele. Ah, o pessoal tá falando que tá bugado, né? Porque o helicóptero tinha que estar tá falando pra mim aqui as coordenadas. Aí veio bugado aí, isso aí, hein? Ê, forzinha, Mas vamos aí, né, vamos aí, vamos aí Aquela imersão está... Ainda não está funcionando, né Do cara ficar falando onde você tem que virar Esse Porsche aqui é bom, hein, abriu dois segundos Tá no nível imbatível Asfalto eu me garanto, hein Bora Olha, olha. Quase, hein? Quase. O Angelo tá em segundo lugar. O Angelo. O helicóptero tá aí de enfeite, né? Não tá falando nada. Ganhei hoje o Pagani da Oreo? Caraca, Miguel! Parabéns! Eu vou testar o Pagani da Oreo aqui, ó. Da Oreo! O Pagani Zonda da bolacha, que vende no leilão. Eu pensei que não podia vender no leilão, não. Esta é a Corrida de Arte Rupestre. Milhares de anos de cultura mexicana, que você não vai conseguir ver porque vai estar ocupado com curvas apertadas, curvas em U um e saltos. Desculpa. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Bora! O, o, o Diogo tá dizendo que deram uma nerfada no, no controle do Audi R8. Será? Vou dar uma olhada depois, hein vou dar, uma, vou dar uma Uma bizoiada, viu Esse carro aqui tá vendendo Lá no leilão, velho Eu vi um pessoal dizendo que pegou Eu acho que, mano Alguma coisa, eu vou olhar Porque geralmente O, o Forza não faz isso, né Nerfar um carro Porque senão eles iam avisar Lá no update, né Bora lá, vamos concentrar aqui nessa volta aqui, porque eu sinceramente não conheço a pista. Abri 700 milésimos na frente do João. Essa aqui é outra pista cheia de bumps, né? É da hora, é algo característico, né? No rali isso aqui, ó. Quando você assiste aquelas corridas de rali lá da... Da Europa, os cara passando nesses lugares assim, cheio de banco. Meu Deus, quase... quase que eu perco o checkpoint. Meu nobre 600 milésimos. Se eu vacilar aqui, já era. Hein? se eu vacilar aqui, esqueça tudo, pai. Olha só, o, o menino tá baixando, hein? O João tá baixando. Passar nessas curvas aqui quase meio que nem freando. Retão agora. Tá em primeiro lugar por enquanto. Brincadeira, Superestrela. Hora de descobrir quem é o melhor piloto dos Apex Predators. Vejo você na linha de largada. E que o melhor mirão vença. Beleza, vamos fazer o evento do Apex. Bora lá, onde é que é? Tem como cortar aqui? Tem, tem sim. Ué, mas ele tá na Terra, gente. Vai falar para mim que o evento é na terra. Ai, meu Deus, tá na terra ali, hein, cara? Ah, mas o carro é eles que escolhem o carro, né? Vamos ver qual vai ser o carro. A lei fica falando sobre sair da zona de conforto. Então, vamos tirá-la da estrada, beleza? Colinas, desfiladeiros e um pequeno atalho pelo campo. Por que não? um barra vamos lá barra esses carros aqui é eu acho que é, é, é classe S1 cross mas né um motor maior da próxima vez Volta na estrada Tô bem atrás de você é virou corrida de cross de novo ó pô eu achei que ia ter um asfalto ah, mas também não tem nenhum carro para andar no asfalto A habilidade técnica já era Rogério, muito obrigado, meu querido, pelo Prime. Tamo junto, tá? Tanto com essa curva. É apertado. Boa pilotagem, mas ainda não acabou. Isso aqui não tem nada a ver com o Apex. Isso aqui é uma corrida de cross. É uma corrida de cross. O meu carro tá muito bom comparado com o primeiro desafio, né? E a menina morreu lá atrás, tá? Ha! Quem é o mais rápido da família agora? Outra <risos> passagem, mas não acha que já venceu. Minha filha, você tá longe pra caramba, viu? Desculpa a minha sinceridade. Plantação de caquitos Ah, agora sim Assalto, né? Apex Predators, bom demais. Bão demais Quem fala é o pessoal aqui de Goiânia, hein? Bom demais Só falta eu falar bom demais, sou ah, é. na Tô Nossa, atrasado. mano Que isso? Caraca, que que é isso? Agora eu lembrei do, do, do Veloz e Furiosa. Agora Toreto pulando a ponte. Talvez um motor maior da próxima vez. É melhor me concentrar, porque agora ela encostou. Pensei que eu ia ficar brava, mas eu não tô. Muito bem, superestrela. Vamos ver o que é capaz de fazer com isso. Vamos deixar isso mais interessante? Vencendo, fica com o meu carro. Papai Fernando e eu podemos construir um novo de qualquer modo. Vamos deixar para amanhã a gente faz o restante porque senão vai ficar muito grande, já deu uma 40 minutos só de conteúdo.